Eu o que, que eu ia te perguntar é o seguinte. Né? Um... Pegar a colinha, esquece. É não, assim. sim, claro, claro. Vou, vou. vou pegar assim, tá? Vai lá. Vai lá. Uh, primeiro da sua viagem de Dubai, quais foram os contratos e os benefícios uhum. que você trouxe para o povo de Belo Horizonte nessa Nossa. viagem que você fez? Eu que sabia que você, que você ia fazer essa pergunta ah, de, de mongolês, então já eu vou te explicar. Então, aí, certo. então já então, foi, ó, aqui, ó, travequeiro faz. Mongolês? não, desculpa, Nandoloide. Vai ser melhor. Pode ser? Beleza, pode aqui, ó. Tá aqui, ó. Sabia que ele ia fazer isso. Conversei aqui, pessoal, com o Jalal Jamel, difícil o nome, uhum. vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil-Iraque, com o presidente também, Nafal Assa Moça, que, é, que é, é presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil-Iraque, e eles vão me passar um projeto é, de urbanização das favelas. Isso eu converti logo o contato uhum. com eles. Se eu não tivesse ido lá, eu não teria conseguido isso, okay. né? Ele vai me passar tudo isso. Tive contato também com o Fernando Augusto, que é Air, airport manager ali da Zurique Airport Brasil. É, Falso Varela Cansado, que estava ali com a FIENG Conheci também o presidente é, da, da FIENG, o vice-presidente da FIENG, que é o Renê, está aqui também o Renê então, todos esses foram, foram não somente. Eu fui lá para poder, óbvio, óbvio é, é, aprender, que foi o primeiro vídeo que eu fiz. Se eu tivesse um mínimo de compromisso com a verdade, foi isso que eu fiz. Então, eu estou indo lá para poder aprender, inclusive sem utilizar dinheiro público. E o que a sua narrativa e todo o seu grupinho fez, colocando como se eu tivesse usado dinheiro público, eu tivesse é, é, tomado vacina para poder ir para Dubai. Você compartilhou um vídeo como se tivesse feito isso, hum. sendo que não precisa de vacina para poder é, ir em Dubai. Hum. Então, foram mentiras que vocês fizeram. Eu não utilizei dinheiro hum. público para poder ir para. Utilizei meus próprios recursos. Óbvio que o meu dinheiro, se você não está descobrindo aqui a pólvora, que o meu dinheiro é público, assim como co qualquer servidor certo. público. Agora, você está questionando outros políticos, como por exemplo Kim Kataguiri, que viajou no Japão no começo do mandato. Agora, virou-se crime ou, ou, ou algo é, é, errado, eu utilizar o meu dinheiro da forma que eu quero. Eu poderia ter viajado para qualquer lugar, para Argentina, Pra Europa Mas eu quis, cara Viajar hum. ali pro, é, pra, pra Expo Dubai Maior evento empresarial do mundo hum. Ou seja o que, que a sua, o que a sua turminha fez Foi exatamente aquilo que você me acusa Que é a fake news Que é mentir Quantas pessoas estão aqui me questionando Falando Nicolas, você foi no avião do presidente? Não, não fui Você ficou no hotel do presidente? Não, não fiquei Eles te pagaram a passagem pra você? Não, não pagou Vocês inclusive compartilhou um vídeo Dizendo que eu tentei dar um golpe no shake Olha qual escroto é isso Olha Como só é É, exato ah, você, você não, é não viu? Ah, você é não golpe? viu não? Você fez um vídeo eu reagindo. golpe no shake? Foi que eu perguntei para eles. Do Dubai Cruzeiro? É, é. isso que você tem para falar de mim. Se você quiser conversar, não, em não, eu acho engraçado. Mas... você acha mas... engraçado, eu também, porque foi uma piada. Certo. Só que saiu na mídia como se tivesse sido, é, eu tentando dar um golpe no shake. Olha o não... olha, olha um marabalhinho que vocês têm que fazer para poder isso. falar contra mim. Mas... Que não, você compartilhou okay, um vídeo dizendo falar, isso. Você compartilhou um okay. vídeo dizendo isso, ou seja, você é, fez uma mentira. E aí eu tinha mostrado documento, antes de eu, antes de eu viajar, uhum. mostrando um documento do governo oficial dizendo, olha, ele está indo sem ônus, sem custo. Quem vai é, é, custear isso é o próprio vereador. Uhum. E aí depois postei ainda as palavras Da presidente da Câmara de BH, Nelly Aquino Dizendo que uhum. ela nunca é, é, é, Bancou nenhum tipo de viagem em mim Nem mesmo é, de nenhum outro vereador E quando eu estava lá no Rio de Janeiro Que eu fui né, barrado lá no Cris Você uhum. diz, dinheiro público para poder turistar No Rio de Janeiro, uhum. você fez falsa acusação Você na verdade faz falso testemunho uhum. E você é um mentiroso, é isso Ou seja, você é uma pessoa né, Um, um roqueiro fracassado, ninguém sabe até hoje O nome tá da sua bom. banda, tá que fica falando Um monte de coisa no Youtube e que até hoje e que até hoje ficou fazendo mentiras, porque tá. você é tarado pelo Bolsonaro e teve um surto coletivo de inveja contra mim. Foi isso que aconteceu agora. O mínimo que pode, você pode fazer agora, depois eu falar o tanto de mentira que você fez contra mim, é falar assim: opa, pessoal, verdade, perdão. É, o Nicolas não viajou com dinheiro público, ele também não tomou vacina só pra ir pra Dubai. Na verdade, tudo que eu falei foi mentira. Eu acho que ficaria muito mal depois eu mostrar tudo isso aqui, é, no mínimo não ter uma retratação sua aí, né? É posso a hombridade. Falar, então, agora falar. Pode falar. então vamos lá. Fica à vontade. Eu não falei que é crime, vamos eu falei que é imoral. E... Já mentira, que... mentira, ó, ó. mentiroso. Coloca lá onde eu estou falando que é crime, tá bom? Então você, é você, você afirmou que eu estava usando dinheiro público, isso é mentira. Então, Nicolas, só, só deixa ah. ele falar. É, deixa, ele, ah, falar, depois, deixa não, ele falar depois. Não, depois vem. vem aí cê, cê... Então é o seguinte: o seu dinheiro ele é pago pelo contribuinte. Pessoas como eu pagam o seu dinheiro. Você está à mercê do, escrit... do escrutínio das pessoas. Se o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, pagou qualquer despesa sua, nós nunca saberemos, porque existe um sigilo no cartão corporativo de 100 anos. Então calma aí, resíduo de deboche não, depois você Resinio fala. de deboche não, você tá falando que o presidente depois talvez é uma fala. possibilidade de ele ter pagado o cartão depois corporativo com, comigo? É. Olha, olha aí, olha que maravarista você poder me incriminar de algo. É hipótese que você vai tratar Cara, vai aqui, não é de fato? Cara, deixar eu falar? Não. não, então... Ah, tá é, de sacanagem. Você não vira bagunça. Não, que maravarista é esse? De falar, não. Então, trabalha com hipótese aí, vai. Então, trabalha então, com hipótese. Vai. Fatos nem. Tudo nenhum. Bem.